Oi pessoal, eu sou Manu Gaming e sejam bem-vindos para mais um vídeo do meu canal E hoje vamos falar de um assunto do vídeo muito importante que eu tenho certeza que vocês vão gostar vocês viram no título do vídeo, hoje eu vou ensinar para vocês como conseguir mil horas de exibição de um jeito muito fácil. Então, se esse vídeo te, inter te interessou, fica até o final do vídeo, porque é bem importante você seguir todas essas dicas. Porque no final do vídeo vai ter uma dica de ouro. Então, vamos lá para o primeiro passo. Pessoal, o primeiro passo é você postar vídeos em 6 meses. Por... Aí você fala, mas Manu, como postar 100 vídeos em 6 meses? Preciso postar todo dia? Se você postar todo dia, eu não tenho tempo. Agora é que entra o segundo passo. Agora vamos te responder a pergunta, se você se perguntou isso. Você deve fazer 4 vídeos por semana. Você tem que, você tem que, para você conseguir postar 100 vídeos em 6 meses, você deve pelo menos fazer 4 vídeos por semana, se você não consegue fazer vídeo todo dia. E agora vamos para o terceiro passo. O terceiro passo é, você tem que fazer vídeos entre 6 ou 5 minutos. Não pode passar de 6 e não pode ser menos de 5 ou 6 Pessoal, você tem que fazer... Se você, porque se você for fazer vídeo muito longo, é provável que a pessoa tenha preguiça e ela não vai te assistir. E agora vamos pro quarto e último passo. Tente enrolar o seu público, mas também tente ser direto. Não tente ficar fazendo vídeos pra alcançar esses seis. Você tem que ter conteúdo, ok? Não adianta você fazer cinco minutos de vídeo ou seis só falando, gente, pega isso aqui, isso aqui. Você tem que ter conteúdo nesses vídeos. Então, pessoal, se você seguir todos esses quatro passos, pode ter certeza que seu canal vai alavancar muito. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, espero que tenham gostado, né? Se vocês gostaram, por favor, deixa o like, porque isso ajuda muito. E eu espero vocês em outros vídeos. Até mais! <música>